Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! E a gente está aqui desmistificando algumas das práticas né, de meditação, ou quanto é difícil, qual é a minha postura, qual é o que, que acontece no meu, na minha mente. E muita gente me pergunta sobre a frequência da meditação. Então eu estou trazendo aqui para vocês algumas pequenas práticas para serem inseridas no seu dia a dia. E isso é quando a gente traz e orienta a nossa atenção para o nosso momento presente. Para que você passe a ser um meditador, você precisa ter a disciplina de fazer a meditação todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia e por um período dedicado, que seja ao menos de 15 ou 20 minutos diariamente. A disciplina faz toda a diferença, afinal, a gente fala que a meditação é um treino mental e para que eu perceba a neuroplasticidade que acontece né, no meu cérebro ou seja meu cérebro ele é capaz sim de se moldar e de mudar dependendo dos estímulos que eu ofereço eu preciso oferecer o treino correto então é importante sim que você insira seja de manhã seja tarde seja à noite mas insira na sua rotina as práticas formais, que são aquelas mais longas, que você pode encontrar no meu Spotify ou nos nossos treinamentos oficiais. E aqui nesse nosso canal, aqui nessas aulas que eu estou te trazendo, estou te trazendo pequenas pílulas. Para quê? Para que você possa testar, experimentar, integrá-las no seu dia a dia e ver como faz bem. E a partir do momento que a gente experimenta, aí sim a gente deseja né, é, oferecer a nossa atenção ou nos desafiar para um pouquinho mais. Então hoje o meu vídeo, ele é muito mais explicativo sobre os formatos que existem de meditação mindfulness, ou seja, integrados, pequenas atividades, pequenas práticas que a gente insere no dia a dia só para nos lembrar e para trazer atenção para o momento presente ou as práticas dedicais e formais que são mais longas onde a gente realmente trabalha a neuroplasticidade, e aí lá na frente, depois de um mês, com essa disciplina, a gente começa a observar os benefícios no nosso corpo. Vamos fazer uma prática rapidinho? Sim, né? Afinal, os nossos encontros são para a gente experimentar e nos desafiar. Olá, vamos para nossa prática? E permita-se pausar por alguns minutos. Encontre um espaço onde você possa estar sentada ou até mesmo em pé. Apenas pause. Se for possível, feche os olhos. E traga toda a atenção para a respiração que acontece no seu corpo. Fazendo três respirações bem profundas, observando desde o momento da inspiração, do espaço vazio entre o inspirar e o expirar, e com muita curiosidade, observe a expiração quando eu inspiro eu estou apenas inspirando e quando eu expiro eu trago toda a minha atenção para o expirar eu trago toda a minha consciência para a realidade deste momento presente e tudo que eu tenho é estar aqui presente no agora eu inspiro e eu sei que eu estou inspirando e eu expiro E trago toda a minha atenção para a expiração. Ao inspirar, eu sei que eu estou inspirando. E ao expirar, eu observo a minha expiração. A realidade deste momento é que tudo que eu tenho é estar aqui, presente no agora. Inspiro. E eu sei que eu estou inspirando. E expiro. Trago toda a minha atenção para a expiração. E mais um ciclo